Dicas, dicas, dicas, dicas, dicas, dicas, Oi? Vamos combinar, né? Todo mundo teve o seu momento de dar as suas dicas Mas, Inclusive eu, que vou deixar os vídeos aqui na descrição do vídeo Caso você queira ver as minhas dicas Teve dicas de tudo quanto é tipo Umas dicas que a gente já conhecia, outras que não E outras bem bizarras Que a gente fica, será que funciona? Será? Será? Hoje eu vou testar as dicas mais loucas que eu encontrei na internet por aí, YouTube é fora E é claro que eu não vou dar o nome dessas youtubers que deram as dicas Porque seria antiético, né? É, na verdade eu vou Vou falar assim porque eu quero e, claro, eu estou torcendo para que todas as dicas funcionem. E também, às vezes, não funcionou comigo, mas pode funcionar com alguém. Não me odeie, não me mate. Eu amo todas vocês. Então, vamos testar esse negócio aí. Espera aí, para vocês de Curitiba. Vocês vivem dizendo que querem encontrinho, que querem marcar isso, querem marcar aquilo. E não sei o que. Dia 26 de abril, coloque na agenda aí. A partir das 6 e meia da tarde, eu vou estar na loja Lafayette, lá do show em São José, que fica em São José dos Pinhais eu vou estar tá dando um monte de dica vai ser tipo um mini curso de automaquiagem eu vou dar muitas dicas de maquiagem lá, inclusive eu vou maquiar uma de vocês que forem, então eu conto com a presença de vocês lá, não tem que pagar nada, é totalmente grátis e pá, tem até comida, mas eu não tenho certeza vou perguntar, quero dar um abração apertado assim, então se você quer me conhecer você também quer me dar um abraço e ainda receber várias dicas de maquiagem talvez até ser maquiada não deixem de ir no dia 26 na Lafayette do Shopping São José Beleza? O primeiro truque que eu vou testar hoje é do vídeo Truques que vão salvar a sua vida da Bianca Oliveira E o link de todos os canais, todos os vídeos que eu tô falando aqui hoje Vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo Então vou lá conhecer também E o truque que ela deu nesse vídeo foi Colocar uma colher de pau em cima de um líquido que tá fervendo Então ela colocou uma panela, botou uma colher de pau Uma colher de qualquer coisa Ela falou que não precisa ser de pau Pode ser qualquer coisa que seja comprida e maior que a panela e aí o teu leite vai ferver, no caso, e não vai derramar pra fora. Será? Então eu peguei duas panelas praticamente do mesmo tamanho Coloquei a mesma quantidade de leite E liguei as duas ao mesmo tempo E coloquei em uma uma colher de pau atravessada E na outra, nada E aí eu fiquei esperando o dito cujo do leite ferver Porque de leite é geralmente assim, né? Você piscou, virou as costas, o leite ferveu e derramou Então eu falei, vai ser rápido E aí, ele ferveu e não subiu Aí eu coloquei mais leite Com a panela quase cheia, eu consegui ferver E aí, a conclusão é que realmente deu certo A panela que tava com a colher de pau... Não derramou leite pra fora E aqui não tava, fez a maior sujeira no meu fogão Que eu tinha acabado de limpar E já aproveitando que eu tô falando desse vídeo dela Eu vou testar outra dica bem bacana que ela leu Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo Porque ela dá bastante dica legal E essa aqui é como descascar o alho Sem deixar a mão cheirando o alho Como descascar o alho de uma maneira mais fácil, mais rápida E o que ela fez no vídeo foi o seguinte Ela desmanchou a trouxinha de alho Aí ela arrancou aquela parte da bundinha do alho vocês entenderam, né? E aí ela colocou dentro de um pote de alumínio, ela falou que tem que ser um pote de alumínio, tampou, e no final eu tive que acabar chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando e, e na primeira vez eu chacoalhei bastante e mesmo assim não descascou nada. Na segunda vez eu chacoalhei com um pouco mais de força, porque eu acho que era isso, faltando e mesmo assim nada. E na terceira vez eu, não também nada. Eu acho que me deu muito mais suador ficar chacoalhando um o do que se eu tivesse realmente descascando o alho em casa, da forma que eu costumo descascar, então eu achei que esse não valeu a pena. Esse me cansou demais. Fez muito exercício no meu braço. Sou sedentária, não posso com essas coisas. O terceiro truque que eu vou testar é do vídeo 10 Truques Incríveis que você deve saber do canal Sisters Lelys, que é o seguinte, ela diz que se você colocar amido de milho dentro do esmalte, ele vai deixar de ser cremoso e vai virar um esmalte fosco. Aí eu coloquei o amido de milho no esmalte e o que, que aconteceu? Ficou, além de ter feito a maior sujeira, ele ainda não ficou muito fosco, não, ele ficou mais empelotado do que fosco e demorou um tempão para secar, o tempão que eu digo é demorou Horas pra secar o esmalte, por isso eu acabei tirando, então pra mim não deu certo. Uh -uh. O quarto truque é do vídeo Truques estranhos que realmente funcionam Do canal da Thalita Ferraz Mas quem deu a dica foi a Júlia ser Forte Porque era um vídeo colaborativo E tananá O link tá aqui embaixo, assistam que vocês vão entender Ela dá um Truque que eu achei bem interessante Que é o seguinte Ela pegou uma escovinha de sobrancelha Eu quando fui testar, no caso, não tinha uma escovinha de sobrancelha Porque a hora que eu falei, todas as escovinhas de sobrancelha da minha casa sumiram Por isso, eu peguei uma escovinha de dente velha mesmo Passei no algodão E ela disse que você tem que passar nos cílios e esse, essas fibrazinhas do algodão que grudaram na escova de dente iam grudar nos cílios e a hora que você passasse o rímel, ele ia grudar, ia ficar longo, ia ficar grande e eu achei muito bacana, achei bem legal e no vídeo dela fica bem claro, fica bem volumoso eu realmente achei que deu uma alongada eu ter pegado as fibras do algodão mas na pontinha ele fica tudo, tudo tudo bagunçadinho, então eu não tenho certeza se era algo que eu usaria, mas funciona, então digamos que mais ou menos, mais ou menos Júlia te amo! Fica comigo, não, tá. Talvez, vai que eu fiz errado também, vai que eu não podia usar essa é culpa de tempo. Tem isso? Não, não, não. E o quinto truque que eu vou testar hoje, eu vi no canal Dicas da Dedessa que o vídeo é 5 dicas íntimas para meninas. Gente, o que é esse canal dessa Dedessa? Sério, que... eu não tinha, eu não conhecia o canal dela antes de pesquisar pra fazer esse vídeo. E, ai, cara, gente, mandem esse vídeo pra ela porque eu adorei ela. E ela dá várias dicas bem loucas, assim, que foram as mais originais que eu vi, que deu vontade de fazer um vídeo só só testando as dicas da adereça Ela deu uma dica que é bem louca Que ela falou assim Você tá lá no vaso, né? dando na sua revistinha, tá no trono Se aliviando, teu marido tá lá fora Teu namorado, tua mãe, tua visita Ou você tá na casa de alguém E você não quer sair e deixar o futuro pra trás, né? Aí ela disse que se você acender um fósforo Essa fumacinha do fósforo Vai tirar todo o futum do banheiro Eu juro que essa dica realmente Me deu muita vontade de testar pra ver se funcionava mesmo Porque se realmente eu, se eu acender um fósforo e esse fósforo tirar o aroma de jasmim, né? O aroma de lavanda que eu deixo no banheiro, seria, né? Uma bruxaria daquelas. Mas como vocês sabem, eu sou uma pessoa fina e não cago. Por isso, eu vou testar uma outra dica desse mesmo vídeo que eu achei bem bacana, mas também é bem bizarra. Que ela diz assim: aquelas roupas que faz um tempão que você não usa, que estão cheirando a guarda-roupa, ela coloca dentro de uma sacola de plástico e deixa no congelador por 15 minutos. Milagrosamente, o cheiro some da roupa. Eu não sei se é. Porque eu já fazia muito tempo mesmo que eu não usava Então precisava de um milagre a mais Mas no caso do meu lenço acabou não tirando muita coisa não Ele continuou com um cheirinho que Nesse caso eu teria que deixar no sol uns dias E daí depois botar no congelador, né? Vai que dá, né? É isso aí, tchau!